Olá, que a paz que é sede de todo entendimento possa estar na nossa vida mais um dia E como eu disse ontem, é, no primeiro vídeo que eu gravei aí Desses três vídeos que eu estou fazendo, falando dos três maiores mimimis né, Que as pessoas usam para tentar calar a boca daqueles que pregam a verdade E o primeiro que eu gravei já está lá no canal, peço a você que assista Eu vou deixar o link aqui no card Peço a você que assista, deixa um like lá para nos ajudar E deixe também a sua opinião o primeiro que eu gravei ontem foi falando do primeiro mimimi né, que eles usam, que é, é Mateus 7, versículo 1, que diz assim Não julgueis para não ser julgados E usam esse, esse texto, né, sem contexto, para poder se esconder através, atrás da palavra para poder calar a boca daqueles que pregam a verdade porque a verdade só fere aquele que vive na mentira, essa é a verdade E hoje vamos para o segundo mimimi E qual é o segundo mimimi que usam? Por que eu estou falando mimimi? Porque é um mimimi realmente, é uma desculpa, né? Que eles usam, um escudo que eles usam é, contextos bíblicos para poder calar a boca daquele que quer pregar a verdade. E como eu já disse, pregar a verdade, a pessoa que prega a verdade não é um inimigo, ele é, na verdade, o seu amigo. Paulo disse aos gálatas, por acaso eu tornei vosso inimigo por pregar a verdade? Né? Então a verdade ela só incomoda quem vive na mentira e o segundo hoje, qual que é? o segundo mimimi hoje é aquele texto que usam de 1 Crônicas 16, 22 né? não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, eu estou aqui com o texto aberto e vamos examinar isso com mais cuidado não vamos delongar muito não é, o vídeo vai ser curto mas vamos falar aqui com um pouquinho mais de detalhe o texto né, usado está aqui, primeiro, primeiro a crônicas, capítulo 16, versículo 22, né, que diz aí, se você abrir sua bíblia você vai ver, eu estou aqui com a bíblia King James atualizada, uma bíblia que eu gosto muito, é, que diz assim, não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, é o texto que as pessoas usam. E eu vou dizer, depois depois, que eu fal... depois de eu falar desse contexto aqui, eu vou dizer por que, que as pessoas usam esse texto. Né? Preste bem atenção. Esse texto aqui ele está no contexto do seguinte. Davi, ele pede né, é, aos sacerdotes, é, os parentes de Levi, né, que eram os sacerdotes, para trazerem a Arca da Aliança e depositar na sua tenda que a Arca da Aliança ainda estava, e é, é, habitar na tenda, ainda não, não existia o templo. E ele pede para que eles entoem louvores ao Senhor, agradecendo todas as maravilhas e feitos que o Senhor fez, é, dando glórias ao, ao Criador pelas maravilhas e por ter cumprido a sua promessa né, de, é, que fez a Jacó, e a seus eleitos, eu gosto muito desse texto do versículo 13 do capítulo 16 de 1 Crônica, ele fala assim: do é, a, a, versículo 12 diz assim: recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca, ou seja, da boca do Senhor, né, do, do Criador, que vos. De, é, a vós, descendência de Abraão, seu Sim. servo, filho de Jacó, seus eleitos. né, para pessoas que não acreditam na eleição né, de Deus, que Deus tem os seus escolhidos. Mas essa é a outra história. E ele continua. Aqui é um cântico que os sacerdotes estão fazendo em louvor a Deus, agradecendo a tudo pelo que o Criador fez né, por eles. E a promessa que cumpriu de dar à terra, a terra aliança que o Senhor fez às suas gerações, ainda quando eles eram uma tribo pequenininha, Deus já tinha feito, para eles essa, essa, essa promessa, e já tinha feito essa aliança em Abraão, então Davi pede, cante louvores ao Senhor, e eles começam a cantar, começam a entoar, e no meio do cântico eles vão dizendo, é, ele confiou sua promessa como decreto a Jacó, a aliança eterna para Israel, ao declarar, ei a terra de Canaã, como um quinhão de herança, quando era ainda poucos em números, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de geração em geração, de reino em reino, de povo a povo, não deixou ninguém oprimi-los e castigá-los, é, casti castigando os reis por vossa causa, proclamando, proclamando: Não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Né? Aí eles continuam o louvor dizendo Erguei ao eterno um cântico novo Cantai ao Senhor a terra inteira Cantai ao Senhor, bendizei seu nome Dia após dia, anunciai a sua salvação Então o povo estava agradecendo E no meio desse agradecimento, desse louvor Desse salmo, vamos dizer assim Que eles estavam lhe louvando Eles lembraram que Deus tinha proclamado Que castigaria sim todos aqueles que tocassem nos seus ungidos, nos seus profetas, né? porque Deus tinha feito uma promessa para eles, de colocar eles na terra prometida, e, e nada ia parar diante deles. Né? É, portanto, Deus fala com Josué, eu não te mandei, eu fiz a promessa, vai, não te temas, não, não se temorize, vá, porque eu te mandei. Né? Então, ele ainda disse, eu farei juízo, né? Eu, eu castigarei todos aqueles que tentaram te oprimir vocês Porque eu vou cumprir a minha promessa né? e, e, e, e eles lembram que Deus tinha dito Não toqueis em meus ungidos E não maltrateis os meus profetas Mas aí as pessoas usam isso para o dia de hoje Tem dois problemas aqui Primeiro Não é para hoje E eu vou explicar Calma aí, antes de você sair do, do, do, do vídeo e, e, e, e começar talvez até me xingar com muitos me xingam aí Mas eu não me ligo para isso né? Deixa eu explicar o porquê Isso não é para hoje Isso é para aquele tempo tá? Não é para hoje e eu vou explicar o porquê É simples de entender Primeiro ele diz Não toqueis em meus ungidos Quem eram os ungidos? É, reis e sacerdotes Eles eram os ungidos quando eram escolhidos para rei ou sacerdotes, jogava sobre sua cabeça o óleo, como Davi diz no Salmo 23, né? é, que foi jogado sobre a cabeça dele, o óleo. É, foi separado, foi ungido, né? foi separado como rei. O sacerdote também ele era ungido. E não toqueis em meus profetas. E realmente todos os o, até o, aqueles que eram do povo escolhido Que tocavam nos profetas também eram castigados Porque eram homens é, Como ele mesmo diz ali Meus profetas eram os profetas do, do, do Altíssimo E quem tocasse neles Mesmo que tardasse, mas um dia o castigo viria Um dia o castigo viria Então era um aviso Não toqueis em meus ungidos né? Não maltrateis, maltrateis os meus profetas Por isso que Davi fugiu de Saul, porque Deus tinha ungido ele, apesar de que não era vontade de Deus, não era vontade do Criador ter um, um rei. Deus simplesmente só fez aquilo que o povo queria, e foi um laço para eles aquilo, né? mas isso é outra história. Então quer dizer, era para aquele tempo. Aí você vai me dizer assim, então quer dizer que hoje, se alguém é, tocar na minha vida, e, e Deus não vai me proteger por causa disso, nós temos que separar uma coisa aqui, está falando de reis, sacerdotes e profetas, naquele tempo. Hoje ninguém é ungido rei, sacerdote e nem profeta. Hoje o nosso rei, sacerdote, sumo sacerdote e profeta é o Messias, é Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua, Hamashia, é o nosso salvador. É o nosso Messias, aquele que adentou entre os santos dos santos, está lá hoje intercedendo por nós. Ele é o sacerdote, ele é o ungido hoje de Deus. Apesar de que muitas igrejas hoje jogam óleo na cabeça das pessoas separando, isso não, isso não, isso é um contexto do, do Antigo Testamento, né? Jesus não ungiu ninguém, os apóstolos não ungiram ninguém para separar. Para o trabalho isso, isso na nova aliança Não tem cabimento Não tem base bíblica para isso né? Ninguém hoje é ungido sacerdote Profeta Ou Ou rei né? Apesar que até isso acontece No meio de algumas denominações Mas vamos deixar para outro, outro, outro vídeo Falar disso Hoje não há mais profetas O último profeta foi João Batista, isso da boca do, é, do próprio, próprio Messias, João Batista foi o último profeta. Hoje nós temos as profecias bíblicas. Hoje não há sacerdote, o último foi Jesus. Né? É, esse é um contexto que deve ser explicado depois com mais detalhes. E também sacia, o, não há um rei ungido hoje com óleo. Então esse ungido, esses sacerdotes, é daquele tempo. E nós hoje? Nós hoje não somos ungidos, hoje nós somos selados com o Espírito Santo, é diferente. O óleo que é, muitos hoje usam aí para poder colocar na cabeça das pessoas não vai mudar em nada. Desculpa se eu vou ferir a fé de alguém. Desculpa se eu vou falar algo que você não vai gostar Mas um óleo hoje jogado na tua cabeça Não vai mudar em nada a sua condição De salvo ou não salvo De eleito ou não eleito De batizado com o Espírito Santo Que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo O batismo do Espírito Santo é quando A fé vem no teu coração O arrependimento Depois da fé Vem E produz frutos de arrependimento e você é selado com o Espírito Santo. Já não vive mais você, mas o Messias vive em ti. Esse é o batismo com o Espírito Santo, é novidade de vida. Você mudou a sua trajetória, você foi batizado, você foi convencido pelo Espírito Santo. Hoje você não é ungido, você é selado com o Espírito. Apesar de que os adventistas, a seita adventista fala que hoje eles têm coragem de dizer que o nosso selo é o sábado, é um... É uma heresia, é uma coisa tola, é uma coisa tosca se dizer O nosso selo é o Espírito Santo É a marca da promessa que ele fez É a salvação, a vida eterna Se você se julga eleito, se você se julga salvo Você não é ungido, você é selado com o Espírito Santo Portanto está escrito em Apocalipse Esqueço agora o texto, depois eu coloco aí o texto na edição que um anjo maior grita para os anjos menores diz assim, olha, não segure os, os ventos da tempestade, não deixe que nenhuma árvore se quebre na terra, até que selarmos na testa todos os eleitos, todos os escolhidos do Senhor. Nós temos o selo hoje, o Espírito Santo. Que habita em nós, ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. E, por, e, outra, e outra coisa, por que que usam esse texto? Aí já vem, eu falei agora, o lado do entendimento, que muitas pessoas não têm de separar as coisas. E por outro lado, outras pessoas já usam de maldade. Por quê? Primeiro, a pessoa diz assim, não toqueis no, no ungido do Senhor. Já dizendo que se você falar de uma pessoa e aquela pessoa se dizendo ungido do Senhor, você pode ser amaldiçoado, você pode ser, é, é, a mão de Deus pode pesar sobre a sua vida. Então, quer dizer, é para fazer medo na boca, é para fazer medo naquele que está pregando a verdade, para que ele se cale. Há uma maldade por trás disso. E a outra maldade maior ainda é aquele que se diz ungido, eu sou ungido, eu sou o escolhido, então não toque em mim, que se você tocar em mim, você vai põe a mão no vespeiro, você vai meter a mão numa caixa de marimbondo, cuidado que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, então quer dizer, você está quase que lançando uma maldição sobre a vida da pessoa, isso é maldade, e Paulo diz, não amaldiçoeis, mas abençoeis, não trate o mal com o mal, mas com o amor, aí as pessoas dizem isso e quando acontece alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa já logo diz, olha lá, falei, foi tocar num gírio, o que aconteceu? esse apóstolo aí do chapelão aí, ah, vou falar o nome dele, é, apóstolo Santiago lá, até esqueci o nome dele de completo, né, Valdemiro Santiago, nós sabemos muito bem o que aconteceu aí, pouco tempo atrás, aí de uma pessoa que morreu e disse, olha, porque falou de mim, falou do ungido, é maldade, é maldade, entendeu? Então, quando o texto está dizendo, não não toqueis em meus ungidos não maltrateis os meus profetas está dizendo de um contexto onde havia reis sacerdotes e profetas e aquilo ali era é, era um alerta que Deus fazia para os pagãos para os é, para as outras as outras nações que não fazia parte do teu povo para que eles não tocassem nos seus eleitos. Porque a promessa tinha que se cumprir do povo herdar a, cana, a, a Canaã, herdar a terra prometida. Era para aquele tempo. Era uma promessa sobre os ungidos, quando havia essa prática da unção com o óleo. Desculpa aí, o sol aqui começou a brilhar, mas é graça de Deus. Então... Vamos deixar de usar texto sem contexto, entendeu? E, e usar muitas das vezes textos, usar texto com a intenção de se esconder atrás de um texto para que ninguém fale a verdade para você e seu pecado venha é à né? Tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu e você, que temos certeza da nossa salvação, nós somos, nós não somos ungidos, ungido foi Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Arrushua, Hamashi, o nosso Messias. Ele foi ungido. Hoje nós somos os eleitos selados com o Espírito Santo. Amém? Se eu não conseguir expressar alguma coisa que você... Não... Faltou alguma coisa a dizer aqui, eu peço você que você escreva aí nos comentários. Que eu gravo um outro vídeo é... falando a respeito. Se eu falei alguma coisa errada, depois eu gravo outro vídeo também pedindo desculpa que eu falei errado. Entendeu? Então deixe seu comentário aí que é muito importante para a gente aprender junto. Não deixe de dar seu like que ajuda bastante o nosso trabalho. Entendeu? Divulga o vídeo, é... compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar. Tá okay? E eu fico ansioso para ouvir o seu comentário para saber o que, que você pensa a respeito do assunto. Tá okay? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do próximo Mimimi. E te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, que o Criador te abençoe e fica na paz. Até lá.